Aplausos para o nosso Urso Polar! <risos> Senhoras e senhores, ele me chamou aqui porque nós vamos encerrar a apresentação fazendo um questionário aqui. Algumas pessoas mandaram perguntas para o Panda, né? Então a gente vai, vai ler algumas perguntas e o Panda vai responder, ok? Vamos lá, vamos começar então. A primeira pergunta, Russell, é para ti. Tita. Tem perguntas pro Alan também, tá? Então é o seguinte... Russell, você é um panda rico, pobre ou dá pra viver? É, né? Como assim, cara? Não, eu ano eu, eu, momento, eu tô dando pra viver, né? Já deu pra perceber, depois daquele assalto, né? Saudade dos bandidos. Entendi, entendi. A segunda pergunta que mandaram é o seguinte. Panda, você tem uma dieta saudável, comendo frutas? Mas você gosta mais de... verdura? É, sim, eu gosto mais de verdura porque eu acho que é mais saudável, né? Dura mais, dura mais que fruta Eu acho que verdura é... você disse verdura ou verdura? É, não, não. Calma, banda, calma, calma vamos. vamos para a próxima pergunta, então. A próxima pergunta é pro Alan Ô Maurício, quer participar? Vamos lá Alan, é o seguinte Ó, essa é pra ti os ursos têm muita massa corporal, por isso tu não esperava, né? Não tá no roteiro. Os ursos têm muita massa corporal, certo? Por causa dos alimentos, não é mesmo? Por cima, quanto Russell é, o Russell pesa? O Russell pesa mais ou menos uns, uns, uns 80 quilos mentira. É, tá, o panda pesa uns 40 quilos é, Quando eu tô deitado eu peso mais Ok uh, Próxima pergunta então Quando você vai no final da <risos> Ah, meu Deus do céu Quando você vai no final da feira Ficam legumes caídos no chão Não é mesmo? Alguma vez você já escorregou no quiabo? <risos> Já, já escorreguei no quiabo algumas vezes, né? em algumas frutas, já escorreguei em cenoura É horrível, vou dizer pra vocês que é perigoso escorregar na cenoura, principalmente no quiabo O alo escorrega, escorrega muito no quiabo É verdade isso? Ó. Escorrega muito é mentira, do, é mentira do pano, o pano da mente muito Ok, vamos para a próxima pergunta então Os bombons e balas em excesso fazem mal à saúde, você concorda? Pan? Concordo né? ah, Qual a sua opinião sobre o pirulito? É a minha posição sobre... peraí, pensar a minha posição sobre o pirulito é que quanto maior, né? Mais perigoso é com a garganta, claro. E tem muito açúcar, né? É muito perigoso. <risos> ok. Não, não, panda. Tá tudo, são tudo perguntas, só que a galera mandou, né? Viu? Viu? A galera mandou. Não tem culpa disso. você curte comédia, né? Você curte comédia. Porque no fundo você se acha um panda gozado. <risos> É, infelizmente, a gente que trabalha na área da comédia, nós temos que ser um pouco gozado no fundo, né Alan? <risos> que... Né, Nico? com certeza, com certeza, tem que ser um pouco gozado <risos> ah, vamos lá então, vamos continuar Os ursos que usam roupas ficam mais rechonchudos, não é mesmo? Parece... é eu, eu também, parece mais rechonchudo, concordo uh, Alguma vez você já estourou o botão? E eu não, o Alan já, né, que ele usa muita camiseta de botão Ele já estourou, principalmente o botão de guacho, né O último botão Já estourou três botões Posso continuar falando aqui, você vai me mim Tua camisa também tem botão, pai Não perguntei nada, você quer? Você quer ter uma discussão na frente da plateia que a gente tem, não tem problema é, yeah, yeah tá muito nervoso hoje, só... Isso aqui é um show de comédia, só... Vamos lá. É... Vamos lá, então. Eu, antes de dormir... Nossa, essa é chata. Eu, antes de dormir, rolo umas três vezes na cama. E você? Dorme depois de quantas roladas? É... Normalmente, tá? Eu costumo dormir depois de três ou quatro rolados na cama. É, mas... Eu agora eu entendi essa pergunta. Ô, Rico. Oi. Não, responde você. Eu, eu falei no começo da pergunta. Eu durmo depois de três contas. <risos> Pandra, você já apareceu algumas vezes na TV, né? mesmo? Caldeirão do Hulk, SBT, né? O seu sonho sempre foi fazer programa? Panda. Sim, infelizmente, né? Para arrecadar dinheiro. Nós, ursos, de vez em quando, temos sim que fazer programa, né? Mas é, faz parte, eu, eu já encomendei algumas coisas, tipo... Ó, nem vou falar mais nada aqui, que eu já tô me entregando, né? Mas eu vou ficar quieto. Segue aí, vamos mudar de assunto! Tá bom, tá bom, tá bom. Os pandas... Essa também tá fora de roteiro. É, tá tudo fora de roteiro. Tá hoje. tudo. Os pandas são conhecidos também pela baixa atividade sexual tu disse que é uma mentira isso você disse que era é uma mentira o Alan já pensou em te castrar e aí Alan você já pensou em me castrar Ô Panda, eu não, não dá tempo de eu pensar essas coisas, né? Porque toda vez alguém liga e diz Ó, oh, sur, nasceu um urso panda em tal lugar aqui, em tal lugar Daí eu tenho que ir lá e pesquisar pra ver se não é do Russell É, mas é minhas passagens, né? Pela Austrália, esses lugares aí, né? Por isso que eu vendo meus filhos, que é pra arrecadar dinheiro Se dependesse da comédia, eu tava ferrado <risos> Ok, então, Panda, a última pergunta, então E daí nós vamos encerrar nossa, nosso show aqui de perguntas. Russell, você é preto e branco, certo? Você se considera birracial? Não, eu acho que tem que respeitar né, as cores preto e branco, né? Porque a cor preto e branco já nos acompanha desde a época da televisão, né? No início lá, então eu acho que tem que respeitar, né? Que eu. eu na, ó, sinceramente, tá? Sinceramente, tá? Eu não entendi a sua pergunta. <risos> Os caras e senhores, Abreu, o Russell.